Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou a Lígia Costa e tenho a grande oportunidade de estar aqui com vocês todas as sextas-feiras. A minha intenção é compartilhar algumas dicas e reflexões para que você seja protagonista da sua carreira, consciente das suas escolhas. A gente pode sim mudar o nosso olhar e o como a gente vai lidar com tudo isso. E a proposta é exatamente trazer mais beleza na leveza. Ou seja, como a gente pode ser mais leve, seja na relação com os outros, seja na relação com todos os problemas que estão acontecendo. E o principal, leveza no nosso autocuidado, na forma como a gente lida com todas essas adversidades. Seja muito bem-vindo às nossas sextas-feiras, onde a gente vai falar que existe beleza na leveza. São 13 vídeos e eu sei que 13 é um número de sorte aqui da Mary Kay. E esse primeiro tema a gente vai falar sobre a nossa própria carreira. Mas como assim, né, Lígia? Falar de carreira num ano onde quantas expectativas a gente teve que não foram alcançadas, várias adaptações, a gente teve que ser flexível, eventualmente a gente teve que delegar uma série de tarefas para outras pessoas para poder dar conta e assumir outras posições. Mas aqui eu preciso te dizer que se tem algo que a gente não pode delegar, é a nossa própria carreira. Você é o grande protagonista da sua carreira. Ou seja, você precisa assumir a sua autorresponsabilidade, o seu poder pessoal e ter clareza das suas metas, de onde você deseja chegar. Se eu te perguntar aonde você gostaria de estar daqui um ano ou daqui dois anos, quem tem que responder é você. Não necessariamente os seus parceiros, seus colaboradores ou até mesmo seu chefe, porque quem sabe quais são as suas intenções, os seus desejos pessoais, as suas necessidades, os seus sonhos é você. Então, seja o grande protagonista da sua carreira, né? assuma as rédeas do seu plano de autodesenvolvimento para que lá na frente né, a gente consiga conquistar todos aqueles nossos objetivos. Existem três tipos de pessoas nesse mundo. As que fazem com que as coisas aconteçam, as que observam como acontecem as coisas e as que se perguntam o que aconteceu. E você pode decidir que tipo de pessoa deseja ser. Eu sempre decidi estar no primeiro grupo. E você, que grupo você deseja pertencer? E agora sim, a gente vai ter um pouco mais de leveza na nossa pausa, onde eu vou te convidar a refletir sobre a sua intenção para sua carreira. Vamos lá? E o meu convite para você agora é para que a gente apenas faça três respirações conscientes. E essas respirações, elas vão trazer a consciência para o seu momento presente e também para a sua intenção com relação à sua carreira, para que você traga a sua visão de futuro aonde você deseja chegar dentro de alguns uh, meses ou até mesmo no próximo ano. Então vamos lá? Apenas encontre uma posição aonde você se sinta confortável e ao mesmo tempo alerta. Se você desejar, você pode fechar os seus olhos, se você encontre um ponto fixo Onde o seu olhar fique entreaberto. E apenas inspire tranquilamente, traga toda a atenção para a sua respiração. Na segunda inspiração, você traz a atenção para o seu corpo como um todo. Observa a sua postura, peito aberto, né? como se você estivesse exatamente naquela postura de montanha. E na próxima inspiração, você traz o que é importante nesse momento presente, qual a sua intenção. Tenta trazer uma palavrinha com relação à sua expectativa e à sua intenção sobre a sua carreira, aonde você deseja chegar ou o que você precisa se autodesenvolver nesses próximos meses, nesse próximo ano. E inspirando e expirando e trazendo para a gente, né, se conscientizando de todas essas intenções e aos poucos abrindo os olhos voltando para cá e para que você seja protagonista da sua carreira e enxergue beleza, né, nesta leveza três dicas primeiro pare de se comparar aos outros segundo Pare de julgar o tempo inteiro. Terceiro, pare de reclamar. Tem coisas que a gente não controla. A gente precisa focar naquilo que é realmente a nossa autorresponsabilidade, naquilo que a gente tem controle. E por fim, crie o seu plano de autodesenvolvimento. E se você desejar, inclusive, você pode criar um quadro dos sonhos. Pintar, desenhar, colocar fotos da onde você deseja chegar. A nossa visualização ajuda a gente a cocriar esse nosso futuro. Então, super obrigada por estar aqui. A gente se encontra sexta-feira que vem. E não se esqueça, seja protagonista da sua carreira. E sim, né? existe uma forma mais leve da gente enfrentar todo esse momento. Até sexta-feira.